Posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Parafuse com os quatro parafusos menores. Posicione um dos braços na base conforme mostrado. Parafuse com os parafusos grandes e faça o mesmo do outro lado. Agora, parafuse o encosto na base utilizando os parafusos grandes. Encaixe os pés no assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.